Bem-vindos ao Essa Comida. Eu sou a Thay e hoje nós vamos fazer esse lindo, maravilhoso, perfeito mousse de chocolate com whisky. Uma receita linda para você servir na sua ceia de Réveillon. Música Último vídeo do ano no canal, essa última receita ela tinha que ser o quê? Super especial. Por isso que eu estou ensinando para vocês hoje meu mousse. Esse mousse ele é muito, muito, muito. Muito bom, mas vocês vão descobrir quando vocês fizerem na casa de vocês. Mas por enquanto eu preciso primeiro passar a receita, né? Mas, antes de passar a receita, a gente já vai para aquele nosso recadinho diário, que é lembra de se inscrever no canal. Por quê? Por que você não está se inscrevendo no canal? Eu sei que você está aí, que você assiste os vídeos toda semana, lembrando que eles são quando? Religiosamente aos domingos. Sempre, todo domingo. Então, voltando, eu sei que você está aí, que você assiste o vídeo toda semana, por que você não se inscreveu ainda? Quando você se inscreve, você ativa aquele sininho que tem no, do lado do botãozinho da inscrição e toda vez que a gente posta vídeo novo no canal você já recebe uma notificação e vai lá assistir o vídeo primeiro, porque quem é inscrito sempre recebe os vídeos primeiro. Então, não tenho mais nem o que falar, né? Já se inscreveu? Eu vou esperar um minutinho aqui. Pronto, já se inscreveu, já atinou o sininho, agora a gente vai a receita. 3 ovos, claras e gemas separadas, 130 gramas de chocolate 70%, 6 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar... Duas colheres de sopa de whisky. Essa receita ela é dividida em quatro etapas. É uma receita muito simples, mas ela tem alguns truques. O primeiro truque é o chocolate, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai derreter esse chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. É só colocar no micro-ondas e 30, 30 segundos até o chocolate estar tá completamente derretido. Não tem segredo aqui. O segredo é o chocolate que você vai usar. Aqui eu preciso que você use um chocolate 70%. Por Por quê? Como vai já açúcar na receita, a quantidade de cacau de chocolate vai influenciar. Se eu usar aqui o um chocolate ao leite, por exemplo, essa receita ela vai ficar muito doce. E vai ficar também muito com gosto fraquinho de chocolate, porque 70% quer dizer 70% de cacau. Então eu preciso de todo esse cacau para essa receita ficar gostosa. Então, vamos lá, escolha aquele chocolate mais gostoso, que essa receita só tem três ingredientes. Porque o uísque ele quase não conta porque ele é opcional, então são três ingredientes e você tem que escolher os melhores ingredientes. Então, vamos derreter nosso chocolate. Então aqui, milagrosamente, meu chocolate já está derretidinho, milagrosamente, não é não, gente. A gente só colocou no microondas mesmo e derreteu como eu falei. Eu vou deixar ele aqui reservado, que é o segundo truque que eu vou falar para vocês. O chocolate não pode entrar quente nas gemas. A gente vai fazer um creme com as gemas aqui daqui a pouco, mas o chocolate não pode entrar quente. Chocolate está quente? Vai dar ruim, então por isso que a primeira coisa que eu estou fazendo é derreter o chocolate. Então você já faz o quê? Já faz o mesmo na sua casa. A primeira coisa que faz é derreter o chocolate. Simples. Eu vou deixando todos os meus passos aqui reservados na mesa para vocês verem. Aqui, a segunda coisa que a gente vai fazer é um merengue suíço. Eu sei que vocês olharam para essa receita e vocês viram esse monte de ovo cru na minha mesa e vocês estavam pensando Ih, essa menina vai fazer um ovo cru, eu já não gostei desse negócio. Não, não vai nenhum ovo cru nesse mousse Que eu sei que a maioria das pessoas não gosta de comer ovo cru Então a gente vai fazer aqui um merengue suíço Que é basicamente, eu tenho aqui as minhas gemas Eu vou misturar com açúcar Aqui eu tenho pra cada gema, eu uso duas colheres de sopa de açúcar Então aqui tem três gemas, seis colheres de sopa de açúcar A gente vai misturar isso, vai levar em banho-maria Lembrando que no banho-maria, o bunda da vasilha não topa na água Só para lembrar e a gente vai misturar aqui esse açúcar com as claras. As claras, né? Eu acho que é falo mas... Enfim, a gente vai misturar aqui o açúcar com as claras, batendo com o foezinho, até eu não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. Você vai testando, você vai misturando. Aí quando você fizer o testinho do dedo, que você não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar, aí você pode bater essas claras até virar um merengue. Eu tô usando aqui fogo médio e é só isso. A gente vai misturando esse açúcar com as claras até... Não senti mais nenhum grãozinho, eu vou mostrar pra vocês. Para quem gosta de saber a parte técnica, o que a gente tá fazendo, na verdade, aqui é a gente está cozinhando as nossas claras. Elas, para poderem ser consumidas sem filho, elas precisam alcançar uma temperatura de aproximadamente 65 graus, se eu não me engano. Mas a maior parte das vocês não vai ter termômetro em casa, então eu não vou nem puxar o termômetro aqui, que é pra ninguém me xingar. Aqui a gente só vai cozinhar ele em banho-maria. Quando você topar o dedinho aqui, que você sentiu o suquinha, você vai sentir que essas, essas claras, elas estão quentinhas, elas estão tipo numa temperatura morninha. Aí você já sabe que tá bom. Então aqui, minhas claras estão cozinhando. para fazer o teste, a gente vai fazer, vai pegar esses dois dedinhos, vai afastar o fuê, vai botar aqui dentro e vai levantar e vai esfregar um dedinho no outro. Se esfregando um dedinho no outro, você não sente mais nenhum grão de açúcar, quer dizer que seu merengue está bom, a gente já pode bater essas claras. Agora eu vou bater meu merengue. Aqui eu estou usando esse batedorzinho de mão, mas você pode simplesmente botar na batedeira ou ir no braço. No braço, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas a escolha é sua. E só para mostrar para vocês, esse é o ponto que a gente quer nosso merengue não precisa ficar aquele pico duro não. Tá vendo? Ele está em pico mole, mas já está bem bonito e brilhoso, então a gente vai separar ele aqui. Para fazer o terceiro passo do nosso mousse, a gente vai fazer um creme zabaione. Ternic esfingamento é esse, calma. O creme zabaione nada mais é que é uma mistura de gemas, açúcar e o tradicional italiano vai vinho marsala. Só que aqui a gente não vai usar vinho marsala, porque eu resolvi saborizar esse meu mousse com whisky, que eu acho que é uma combinação que com o chocolate 70% fica muito boa, então... O uísque aqui é completamente opcional. Se você estiver fazendo, por exemplo, para criança, esse uísque aqui ele não vai evaporar. Então se você não quiser botar o uísque, você não precisa colocar. Mas se você estiver fazendo para adultos, eu acho que dá um tiano na especial. Então vale a pena experimentar. Aqui eu tenho minhas gemas e a outra parte do açúcar. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar e três gemas. Eu vou misturar aqui. Meu fuê que tá sujo mesmo. Por isso que eu faço também o merengue primeiro. Porque para fazer o merengue eu preciso que tudo que eu vou usar esteja extremamente limpo, que é poder as claras ganharem bastante volume. Para fazer usar baionê aqui as gemas elas têm bastante gordura, mas não faz diferença. Eu pegar o fouet que eu usei para misturar as claras para usar aqui. Então vamos ser inteligentes. Eu dou uma misturadinha inicial e de novo banho maria para cozinhar essas gemas e a gente não vai comer ovo cru como eu falei no começo. Aqui a gente vai misturando as gemas, vai precisar de um pouquinho de trabalho braçal, né? A gente vai mexendo essas gemas até elas ficarem bem esbranquiçadas e ganharem volume. Vai demorar um pouquinho? Vai! Mas é o que você pensa que você está gastando as calorias que você vai consumir depois e vai valer a pena. O zabaione tá pronto, vocês viram aí de pertinho que ele fica bem mais volumoso. Deixa eu só tirar aqui. E bem mais esbranquiçado, dá uma clareada legal nas, clar... nas claras, nas gemas. Aqui agora eu só vou misturar meu whisky, eu tenho aqui duas colheres de sopa de whisky que eu vou misturar aqui nos zabaione. Delicadamente. Prontinho, agora a gente só vai misturar os três. Pronto! Ser é difícil? Não é difícil, são três passos e se vocês pararem para pensar nesta receita, eu ensinei uma receita, estou ensinando uma receita que é o um mousse, mas no fundo, no fundo, eu ensinei três receitas, Porque vocês aprenderam a fazer merengue suíço, vocês aprenderam a fazer zabaione e vocês vão aprender a fazer o um mousse. Receita maravilhosa, não é não? Acho. Muito boa. Então, aqui no chocolate, tá vendo? Tá derretidinho, mas já deu uma esfriada, uma espátula, dá uma mexidinha aqui. Nossa, Qual é o truque que eu vou ensinar pra vocês agora? Os abayones, se eu misturar o chocolate aqui nessa gema que tá mais quente, vai dar ruim. Pergunte como é que eu aprendi essa lição. Vocês já sabem como é que eu aprendi essa lição, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai ficando dando uma misturadinha aqui com a colherzinha, delicadamente, até essa gema dar uma esfriadinha, porque senão vai virar uma... Acredite em mim! Quando eu digo que eu aprendi do jeito difícil, eu estou ensinando vocês a aprender de jeito fácil. Então, tenha paciência nessa hora e espere os seus abaiões esfriar um pouco. Porque o que é que vai acontecer? Você vai queimar o chocolate. Pense assim: o chocolate ele queima na temperatura de aproximadamente 47 a 50 graus. Isto daqui está na temperatura de aproximadamente 70 graus. Então, né? Tudo bem que a gente botou o uísque, só isso já deu uma ajudadinha para baixar a temperatura, mas ainda não foi suficiente, então você vai aqui mexendo delicadamente até você sentir seu bolzinho que tá com a temperatura ambiente. Aqui, meus abandos já deu uma esfriadinha, gente, não demora, são 5 minutinhos que são a diferença entre sua receita da dá serra da dá errado. então vou por mim que vale a pena. Eu vou começar a misturar aos poucos esse chocolate aqui. E agora? É só ir com delicadeza, mexendo de um lado para o outro, de baixo para cima, para não perder toda a aeração, né? Que a gente quer um mousse bem gostoso, bem aerado, bem delicioso. E misturando chocolate. Eu gosto de intercalando, então eu misturo o chocolate... Eu venho com um pouquinho das, das minhas claras do meu merengue E dou mais uma misturadinha Eu estou transferindo para uma tigela maior porque essa minha tigela está muito pequena então para misturar as, as claras. Ela precisa ser numa tigela maior. Mal pensamento. Eu e tigelas pequenas. Para variar um pouquinho. Então, o ideal é que você misture tudo direto numa tigela já maior. já tá pronto eu vou só servir ele eu gosto de servir ele nessas tacinhas individuais mas se você quiser você pode simplesmente colocar numa tigela única e levar para a geladeira aqui eu fiz tecnicamente meia receita que dá três tacinhas dessa minha se não me engano ela tem 80 ml eu confirmo para vocês aparece aqui nosso editor maravilhoso vai colocar se eu estiver errada e dá três tacinhas ainda vai sobrar um pouquinho daria três tacinhas e meia uma receita completa das seis taças que é o... uma porção para servir, tipo uma reunião, uma festa familiar, não sei o que, é que você está fazendo aí no final de ano. Vai que você tem uma ceia para fazer de final de ano, de ano novo. Então essa é uma ótima receita. Só é e dobrando os ingredientes. Ah, mas eu preciso, por exemplo, de 12 tacinhas dessa porque eu vou ter 12 convidados. Dobra a receita. Muito simples, não tem dificuldade. É só colocar o dobro de tudo. Aqui eu vou servir minhas tacinhas. <música> minhas tacinhas estão enchidas, vocês veem que eu encho ela até o topo, agora eu vou só cobrir com plástico filme, cada tacinha, colocar na geladeira e a gente vai deixar pra gelar por no mínimo 6 horas. O mais gostoso, se for possível, é deixar de um dia pro outro pra melhorar a consistência, porque quanto mais tempo ficar na geladeira, melhor vai ficar a consistência. Mas se tiver com pressa, 6 horas já dá pra comer e ficar gostoso. Vocês vão ver aqui que realmente sobra um pouquinho Além das três tacinhas. Mas eu gosto de chamar isso de que? Lanchinho do cozinheiro. Você tá aí, você tem tá o trabalho de fazer, você merece. foi um tipozinho, Mas os outros. Não hum. precisa nem gelar. E chegou a hora mais feliz desse canal. Que é o quê? hora que eu como. Gente, só pra finalizar, eu coloquei aqui uns chocolatinhos ralados. Eu peguei uma barra de chocolate, passei no ralador, joguei aqui por cima. Mas se vocês quiserem, pode botar tipo umas gotinhas de chocolate, ou uns confeitinhos, ou usar um chocolate branco. Ou não colocar nada. A opção é sua, mas só aqui a minha ideia e sugestão. Mas agora vamos comer, que é o que a gente veio fazer aqui. Vocês estão vendo como fica aradinho? Gostosinho, delicioso. Hum. Hum. Fica muito bom. Fica muito, muito, muito bom. E o gosto do uísque é que ele fica bem pronunciado. Então se você não gosta de whisky, você pode usar outra bebida de sua preferência. Ou pode não colocar nenhuma bebida, como eu falei. Se for fazer para crianças, eu indico fazer sem bebida alcoólica. Mas é isso. Essa é a nossa sobremesa. Que fica muito, muito, muito, muito boa. para terminar esse ano maravilhoso, que foi o ano que a comida começou aqui no YouTube. Só para encerrar, não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que você achou esse episódio uma delícia. Então, já deixa seu joinha. E eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. Um beijo e até a próxima.